Há estradas que acabam no espaço de um instante, meteóricas, e que temos de desfrutar de maneira instantânea, sob o risco de perder o bom de veloz do tempo. Há outras, praticamente perpétuas, que permitem a calma da observação e a decisão estratégica tomada por você, não pela estrada, de quando aproveitar e quando agradecer. Acontece que, algumas vezes, até mesmo eternidades derrubam a areia da ampulheta com a celeridade de um momento, e o para sempre é diminuído a frivolidade da palavra dita. O que é eterno sai de cena e deixa órfão a própria sorte quem acreditou na promessa. Pois Valentino Rossi prometeu... Ingressou no Mundial de Moto Velocidade há 25 anos e se tornou campeão da MotoGP há 20. A persistência em seguir no grid, seguir vencendo, falando e sendo protagonista, fez com que Rossi prometesse eternidade há muitos anos. Não verbalmente, mas no dia a dia de uma geração, duas gerações pelo menos, que associaram seu nome às motos. Em qualquer parte do mundo que houver uma moto, haverá um capacete de número 46. Haverá Rossi, encrustado e prometido. Mas nem 25 anos são capazes de oferecer tudo o que se quer ver daqueles que há tanto escaparam das conjunturas terrenas do esporte. E daí que não vence? E daí que não tem título? E daí que não tem moto? No fundo, bem lá no fundo, Escolhemos todos ignorar que o último título tem mais de década, que os dias de glória sola e, indisputavelmente, dele reiposto do esporte, estavam no retrovisor. Não, não importa. O décimo título pode vir. Vai vir. Claro que vai. Há um traço desalentador inerente a todos aqueles que prometem eternidade. Sempre haverá um trabalho inconcluso e sempre ficará um feito não conquistado, uma derrota derradeira para provar a mortalidade do imortal. Na série de TV inglesa Doctor Who, o doutor viaja pelo tempo em sua nave espacial com aparência de cabine telefônica dos anos 60. Mas esse nosso doutor, o doutor da velocidade, escolheu a moto como máquina do tempo e resolveu cortá-lo pelo poder da aceleração, sem ficção científica mas com o romance e o carisma de um personagem bem-sucedido. Diferente do Doutor da TV, Valentino não pode prometer a imortalidade das habilidades, mas pode, sim, entregar a eternidade das memórias. O tempo é devasso e nos tira os prazeres aos quais reservamos dedicação de períodos das nossas vidas. Para Rossi, tirou a malemolência de um zorro moderno que tantas vezes zigue-zagueou pelo mundo para nós, mortais de fato e direito, tirou a máscara do herói e mostrou que havia um Diego de la Vega tão frágil quanto um qualquer. O tempo machuca, mas o tempo não desfaz. Rossi teve carreira de uma estrela incandescente, uma supernova gigante que está pronta a explodir no universo. E aí viverá o um fenômeno mais impressionante dos corpos celestes, seguirá emanando a luz por milhões de anos o universo afora para quem estiver de olhos abertos. A luz da estrela desfeita jamais desaparece, porque em algum ponto do universo, sempre, ela ainda está estreando. Valentino Rossi, seus nove títulos, as duas centenas de vitórias e os incontáveis momentos memoráveis serão impossíveis de esquecer no mundo do esporte porque sempre vai ter alguém olhando pela primeira vez. Grazie Emily, dottore. Até sempre.